Fala pessoal, tudo bem? Hoje a TV CIMI desembarcou em São Paulo para uma visita pra lá de especial. Nós vamos conhecer bem de perto o Microsoft Technology Center. E junto com a gente veio a equipe que já foi destaque aqui no nosso canal. A Uai Resolve, campeã do Hackathon promovido pelo CIMI, Cotamig e Prodabel, ganhou como prêmio a oportunidade de conhecer de perto essa estrutura. Quer ver como foi? Então fica ligado! O MTC chama-se Microsoft Technology Center. É uma área destinada para a gente apresentar nossa tecnologia para nossos clientes, parceiros e startups, e estudantes também. É uma área que a gente tem condições de demonstrar os principais ambientes da Microsoft, as principais tecnologias, inclusive as mais modernas, como inteligência artificial, big data. Temos um data center que as startups podem usar, e os clientes e os parceiros gratuitamente para simular os seus ambientes. Propiciamos também uma oportunidade de negócio, aqui a gente tem várias salas de reuniões, um auditório, onde a gente também traz um ambiente para que os clientes possam vir conhecer a nossa tecnologia e também as tecnologias das nossas startups. O que mais me chamou a atenção foi um ambiente bem, com design bem diferente, não tem cara de empresa, tem cara de uma startup, uma coisa mais nova e a Microsoft é uma empresa consolidada já no mercado. Esse ambiente bem diferente eu achei bem legal. Tive com hoje grandes pessoas no mercado tecnológico, consegui aprender bastante coisa e ainda ficamos né com, a, com o investimento que a gente ganhou, 9 mil dólares em crédito no Bispark e sim, só aproveitando bastante. Todos os servidores que eles teriam que gastar um roster ou até ter um servidor mesmo dentro da empresa, eles não vão precisar fazer isso. Eles apresentaram uma solução de chatbots, de robôs que conversam e aí fazem interações com, com clientes, atendimento enfim. Dentro do Azure, hoje a gente tem uma solução de chatbots lá. Eles podem utilizar melhor essas soluções para ganhar escala e também ganhar tempo de desenvolvimento. Eles aceleram demais o processo de aperfeiçoamento do negócio. Isso vai contar muito para experiência deles, né? Acho que tiveram a oportunidade de conversar com pessoas aí bastante experientes no mercado, o CEO da BR Participações da Microsoft, então é um, é um cara aí com um reconhecimento internacional, foi empreendedor, teve a oportunidade de vender a empresa dele hoje ele apoia esse mercado, então faz com que os alunos possam pensar fora da caixa e ver as milhões de possibilidades que eles têm fora da faculdade, fora da parte acadêmica. Espero que tenham gostado, se inscreva no nosso canal do YouTube Youtube.com.br e para mais informações de tecnologia, ciência e inovação, já sabe, né? www.cime.org.br. Curta nossas páginas em todas as redes sociais. Até a próxima!